E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao Ontem nos Cinemas que hoje vai apresentar um unboxing especial do boneco Chuck, do filho de Chuck, um boneco importado da Trick or Treat Studios que eu trouxe aqui para abrir junto com vocês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 E, finalmente, vamos abrir juntos essa caixa maravilhosa onde tem, lógico, a réplica um por um do boneco Chuck, do Mal. Esse aqui, no caso, de O Filho de Chuck. Eu tenho, inclusive, os dois cartazes um de cinema e o um de vídeo, inclusive, eu tenho na minha coleção. Mas, e agora, tenho também o um boneco, pessoal. Eu estou muito ansioso, porque, enfim, isso aqui com certeza não é só o meu sonho, é o sonho de todo mundo aqui curte filme de terror, que gosta do brinquedo assassino então vamos lá revelar o que tem dentro aqui dessa caixa, meu Deus a caixa é gigante pessoal, e o um detalhe esse aqui foi fabricado pela Trick or Treat Studios só que eu comprei ele aqui no Brasil pessoal, ele já ele não é importado de lá eu vou precisar de ajuda porque o negócio é grande aqui Produção, vem aqui me ajudar, gente, o Andangari aqui da produção Oi, vai ajudar eu abrir a caixa, olha só que legal. Cada ponta vem com essa proteção aqui de plástico, é... isso aqui veio originalmente deles mesmo, olha só pessoal o cuidado que eles têm na hora uh, de enviar, no caso, uh, esse tipo de material, digamos assim, né? é delicado, né? Enfim, é uma coisa importada, veio em outro país, já veio mais uh, esses pedacinhos assim de papelão e... Ai meu Deus do céu! Ai, Olha só pessoal, vai começar, vai começar. Já vi aqui a revelação da caixa e agora vamos puxar pra gente ver como é que tá aqui por dentro a caixa. Olha só, muito bem embalado inclusive. Agora vamos abrir e tirar o conteúdo. Vamos tirar da caixa, olha o mistério. Vamos girar aqui para o pessoal ver o tamanho. Peraí, que eu já não vou mostrar direto. Calma, vamos tirar com um cuidado aqui. O um negócio, aqui, pessoal. Meu Deus do céu, peraí, onde é tá aqui para a gente ver? Ah, tá, aqui tá frente. Vou fazer mistério aqui. Vamos fazer mistério. Ai, meu Deus do céu, eu já vi uma parte. Eu já vi uma parte. Vou fazer um mistério aqui para vocês. Vamos aqui tirar da caixa. É gigante. Vamos lá. Pode puxar, pode puxar. Atenção, puxando. Mais de novo, puxando, puxando. Atenção, aí. Finalmente a caixa. Olha só, pessoal. O tamanho dessa caixa daqui. Olha só. Que legal essa ilustração. Veio no saco aqui, plástico. Pera aí, eu estou até evitando. É, eu olhar o boneco. Só estou aqui me disfarçando para tentar uh, tirar esses plásticos para mostrar para vocês com detalhes a caixa que é gigante, pessoal. Ai, meu Deus do céu! Calma, calma coração. Não posso encartar no momento. Vamos tirar aqui para vocês verem como é linda essa caixa lá. Meu. Eu aguentei a uma muito perfeita olha só pessoal o desenho dessa caixa tem uma ilustração aqui do filme né uh, a frase aqui ela tem a impressão toda em prolan que é uma coisa parece um acabamento acetinado e aqui eles têm um verniz localizado olha só que legal e ainda vem as pegadas aqui do Chuck. que legal do, do sapatinho dele no caso né tem umas frases do filme as frases que ele diz no filme sem mostrar aí no Chuck, olha só a lateral ele tem umas as, no caso as, as cicatrizes dele né e aqui tá aqui a descrição que é uma réplica 1 um por 1 um. pessoal é grande porque antes eu tinha eu cheguei a comprar nos Estados Unidos uma versão lá da da Spencer's que era um pouco menor inclusive podendo lá para buscar para eu comparar o tamanho aí com vocês e aqui a lateral da caixa, olha só que demais, para vocês terem uma ideia, eu não tirei a caixa ainda, está fazendo no mistério, esse foi o que eu comprei lá pessoal, nos Estados Unidos, é bem legal, tem bastante detalhes, mas esse aqui é tamanho real, esse aqui seria no caso, né, o Chuck Chuck. e agora? Vamos ver, agora vamos ver, agora eu vou virar aqui para vocês verem como é que é. Bonito boneco, olha só o mistério Quem gosta de mistério Girando, girando, girando Aí, Olha só pessoal Que lindo que é Esse que Perfeito É perfeito, eu não cheguei a ver ainda Mas eu acho que ele é Muito perfeito, olha só Meu burro! Ah Olha o tamanho... Gente, olhando assim ao vivo, eu acho que a cabeça dele é do tamanho da minha, sem mentira nenhuma. Meu Deus, tá. Vocês olharam aqui na caixa, agora vamos, Moge, tirar da caixa, né? Vamos aqui com todo cuidado tirar aqui da caixa. Inclusive a parte de cima também tem o logo do filme, né? Seed of Chuck, né? Que seria o filho de Chuck. Que é igualzinho esse aqui que tá... Aqui traz o cartaz, então vamos abrir a caixa e vamos tirar a aqui que eu tô louco com esse coito. Olha só pessoal, ela veio toda, toda bem protegida, inclusive. Vamos ver aqui na hora de tirar, pode puxar, pode puxar. Ela tá bem firme, eles realmente capricham na embalagem, ela tá bem justa no caso. Lá. Olha, eu puxei os ele de cabeça para baixo. Mas não tem problema. Pode deixar até a caixa aqui do lado. E aqui está o nosso maravilhoso Chuck. Com licença, que eu quero dar uma olhadinha aqui. Meu Deus do céu. Gente do céu, ele é muito pequeno. Ele é muito perfeito, pessoal. Vendo assim ao vivo, eu geralmente é visto aqui em fotos. Mas olhar isso aqui ao vivo, cheguei a me engasgar, olhando esse boneco ao vivo, pessoal. É muito detalhe. Ele é muito detalhado. Se vocês estão em dúvidas quanto aos olhos, gente, os olhos deles são perfeitos. O olho dele, ele está vivo, gente. ele está muito perfeito. Não Não sei se é bio, não sei se é vidro o olho. Mas ele tem um brilho, ele tem até as veinhas. Perfeito, eu vou mostrar em detalhes logo em seguida. Vamos tirar ele aqui da caixa, que ele inclusive veio muito bem.. Uh, ele veio bem conser... conservado. Ele veio bem embalado nessas, nessas fitas aqui, né? Quem está em dúvida, vale a pena, pessoal, vale, vale a pena. Marcelo, você gastou um link? Pessoal, eu não comprei pelo site, eu comprei pelo Mercado Livre. Eu acho que o vendedor ainda deve ter alguns bonecos. Eu não comprei pelo site da Drink or Treat Studios. Mesmo assim, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo o um link para a compra deles, caso alguém queira importar. Eu comprei aqui no Brasil. E é sempre bom ficar aqui de olho porque tem gente que compra esses bonecos em quantidade e acaba vendendo no Mercado Livre. Acho que esse foi o caso. Me parece que esse vendedor tinha três bonecos. Acredito eu que esse seja o último ou penúltimo. Vamos tirar aqui passar um trabalhinho. Espero que esse vídeo não fique muito longo, mas vale a pena. Yes. Parecer, produção. O que tu acha, Eduardo? O que é fã da tá série que tá achando? Tá muito perfeito, tá? <risos> tá, muito, tá muito, perfeito. muito, muito perfeito. E já que é para ter o boneco, né? Que seja possuído. Né? <risos> é isso aí. Se ele vai sair matando a gente, não se sabe. Mas pelo menos <risos> a intenção é boa. <risos> Vamos virando Pessoal, aí. o Arame tem uma. uma tipo de um caninho para proteger a mão do boneco por dentro. Ou seja, todo cuidado um pouco. Né? Mas... A mão e os pés dos dos lá, peças né? também, que com o mesmo caninho, caninho para proteger, hum, para que o Aranha não machuque o boneco. Olha só o um cuidado da Trick Studios na hora de... de embalar essas peças. Olha só, pessoal, que coisa de louco que é esse boneco aqui. Quem é fã do filme, eu estou aqui. Vendo ele assim, eu tô vendo cada detalhe que eu imaginava que ele teria, ele realmente tem. Ele vem com essa touquinha que parece de McDonald's. de McDonald's aqui no cabelo, mas é normal de gente do céu. E, ah, eu não, não sei nem o que dizer, tem que ajeitar o cabelo aqui, mas ele é perfeito, pessoal. Todos os detalhes que a gente está acostumado a ver nos filmes. Uh, no caso, vai encontrar aqui nesse boneco todo descabelado. Depois você tem que ajeitar o cabelo que tem, né? Nessas entradas aqui. Mas um Enfim. detalhe da caixa, pessoal, que ela vem com uma arte aqui, ó. Não é uma tá, arte, legal, uma... sangue. E vem com um silica gel para proteger os... o boneco também. Ou seja, né pessoal, eles pensam em tudo na hora de produzir essas maravilhas. E olha pessoal. Ele é cheio de detalhes, ele é até durinho, ele pode ser... Ele pode ser só a diferença de tamanho do boneco. No caso, esse aqui é uma réplica do filme. Ele é em tamanho real mesmo. E esse daqui seria, digamos assim, um brinde, bem detalhado também. Mas como vocês podem ver, aqui a roupa é de um tecido e aqui é um tricôzinho de verdade. É, é fiel. O filme, inclusive, uh, vem todas as presilhas, a Joaninha... Uh, enfim, todos os detalhes aqui estão, a mãozinha dele, Made in Japão também tá aqui, olha só, veio o Made in Japão aqui, ou seja, ele é, ele é muito perfeito, olhando aqui, pessoal, ele tem até as cicatrizes, assim, olha, ele é muito legal, claro que daqui a pouco eu vou botar a câmera uh, para vocês verem os detalhes dele, mas ele é todo, realmente, ele é todo detalhado, tá tal qual... É um filme, né? O tinha é exatamente igual ao do filme. Todos os detalhes eles, eles colocaram, inclusive em lugares onde não se enxerga. Tem cicatrizes, enfim, tem, tem tudo aqui, pessoal. Ele é muito perfeito. O pezinho aqui embaixo dos os fãs, olha só. E, inclusive tem todos os detalhes. O cadarço, pessoal. O cadarço deles é um cadarço de verdade. O cadarço vem com a, com a estampa dos gás. muito perfeitos, os olhos dele são perfeitos, tem a sobrancelha também. Ele é, é fiel ao fim, inclusive nessas partes aqui a gente tem um razão te a gente vê o resto do corpo aqui embaixo. O corpo é esponja, o corpo em todo em esponja, né? O o rosto dele é muito perfeito, ele pode, a pessoa pode, no caso, fazer a posição, eu agora eu tô com medo de, de dobrar mais um. Ele é todo articulado, então ele pode sentar, ele pode ficar de pé. A pessoa vai escolher a posição que quer deixar esse maravilhoso boneco Chuck. E agora eu vou deixar com vocês todos os detalhes bem de pertinho para vocês verem que maravilha que é esse Chuck aqui do filme O Filho de Chuck. Vem comigo para ver de pertinho esse cara aqui.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 Nos vemos no próximo. Até lá!